Quando observamos os desafios de um warehouse, nós encontramos um alto custo na manutenção dos equipamentos, uma indisponibilidade durante a operação e estar preparado para os picos de demanda, como a Black Friday ou o um Natal. Eu sou o Franco Lavatelli e esse é o primeiro vídeo da série de logística. Para soluções de Warehouse, podemos encontrar diversas aplicações, como logística em balde, outbalde, cross docking ou até mesmo processo de picklist. Para todas essas, podemos apoiar com coletores de dados, smartphones robustos e impressoras térmicas, podendo ser térmicas portáteis, o que garante uma maior mobilidade. Quando falamos da parte de processos de documentação, a captura inteligente pode ser um grande diferencial através das impressoras multifuncionais trazendo uma integração maior com o RP legado e garantindo uma melhor performance. Por fim, os totens espalhados pela área podem conectar o colaborador ao RH, disponibilizando o ponto digital e documentações de uma maneira simples e eficiente. Uma das principais vantagens do Outsourcing é manter a sua operação em funcionamento. Cuidamos de toda a manutenção com SLA agressivo em todo o território nacional, além, é claro,